Mas eu não fui de carona E perguntei como andava a minha zona Me disseram que o cara do lado de casa Que é o patrão Fiquei surpreso, mas tô muito preocupado Com minha mãe e meus irmãos morando ao lado Assistindo na TV Que hoje tem operação Iamos juntos pra escola A fome não deixava ele aprender. Bola. Sempre o último, ninguém pra escolher. Nascendo assim, mais um monstro na população. Ele fez suas leis e ganhou o respeito da comunidade. Passava fome, sujeito homem, dono do moço, 20 anos de idade. subiu o morro.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 Passava fome, sujeito homem Dono do moço, 20 anos de idade E ganhou respeito da comunidade Passava fome, sujeito homem Dono do moço, 20 anos de idade Passava fome, sujeito homem Dono do moço, 20 anos de idade Cresci na comunidade, somos do gueto, somos favela, somos o grupo criados na rua.